Olá! Tudo bem? Na aula de hoje, apresentaremos informações sobre a regência. De que forma você completaria a frase a seguir? Ela gosta videogames. Acredito que você disse quase sem pensar. De. Ela gosta de videogames. Acertei? O verbo gostar, para transmitir uma informação completa, precisa se relacionar com uma palavra ou expressão que permita que o verbo encontre o que lhe falta para que a informação transmitida seja compreendida. Esse termo é o complemento, nesse caso, do verbo. Para que essa relação aconteça, o verbo gostar utiliza um conector, chamada de preposição, para se ligar ao termo videogames, o complemento do verbo gostar. Essa relação entre uma palavra, seja um verbo, seja um nome, no caso, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, e seu termo complementar caracteriza o que chamamos de regência. O verbo gostar rege a preposição de para se ligar sintaticamente ao complemento, videogames. Essa é a regência verbal do verbo gostar. E esta frase aqui, sente falta de alguma coisa? Ele tem total confiança, irmã. Faltou a palavra na, que é resultado da combinação entre a preposição em mais o artigo feminino a. Aqui, irmã é o termo que complementa, dessa vez, o substantivo confiança. Podemos dizer que a regência nominal, por causa do substantivo da palavra confiança, é a preposição em. Empregar a regência verbal e nominal correta em cada situação ajuda a ser preciso quando nos comunicamos. A regência é feita por preposições específicas quando exigidas. Não escolher a preposição adequada em cada relação sintática pode, além de se cometer um erro gramatical que pode atrapalhar o leitor, criar sentidos diferentes. Vou lhe mostrar com exemplos tanto da literatura quanto do cotidiano. Leia a primeira estrofe de Canção do Vento e da Minha Vida, de Manuel Bandeira. O vento varre as folhas, o vento varre os frutos, o vento varria as flores, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. Para cantar como o tempo, representado pelo vento, ao passar levando momentos de sua vida, em vez de fazer com que se tornassem escassos, os acumulava mais e mais, o autor fez uso do adjetivo cheia. E o adjetivo cheia pede a preposição de para encontrar seus complementos, no caso, três. Frutos, flores e folhas. Agora, um exemplo do cotidiano. Não devemos confiar em notícias falsas. O lembrete para verificarmos a qualidade e credibilidade das notícias veiculadas usou o verbo confiar. Note que, se não houvesse o um complemento, notícias falsas, o sentido do verbo ficaria vago. Para relacionar verbo e complemento verbal, a preposição em foi corretamente empregada. Há casos em que o termo regente se liga ao complemento sem usar preposição. O viajante pouco sabia do que lá se passava, porque apenas se demorara meia hora mas, para divertir-se no caminho, tinha comprado o último número da atalaia. Neste fragmento de conto de Machado de Assis, vemos um verbo muito usado, o verbo COMPRAR. Esse é um bom exemplo para você entender a ideia de complemento. Comprar exige um alvo, e é esse alvo que complementa o sentido do verbo. Percebeu que ele se relacionou com o último número da atalaia sem qualquer preposição? Pois é, o verbo COMPRAR não rege preposição, ele se liga diretamente ao complemento verbal. Agora, vamos ver o que acontece com o verbo obedecer. Durante minha infância, em alguns momentos em que ia passear com algum tio ou tia, minha mãe me lembrava, obedeça seus tios. Obedecer exige a preposição a para se relacionar com o complemento. Obedeça a seus tios. E o verbo assistir? Quando ele significa dar assistência, como no exemplo, a enfermeira assistiu o paciente, não se usa a preposição. Mas, se o sentido de assistir é ver, acompanhar, pela tela da TV, do computador ou do cinema, usa-se a preposição A. Então, para que não haja confusão, não diga Eu assisti o Batman. Alguém pode achar que você ajudou o Homem-Morcego e confundir você com o Robin. Se você disser Eu assisti a o Batman, será preciso. É a regência. Ainda podemos usar a preposição EM. Nesse caso, o verbo assistir assume o sentido de morar, como nesse exemplo aqui. Ele assiste na capital há anos. Depois de analisarmos alguns exemplos, ficou claro que a regência é útil na produção e leitura de textos, não é mesmo? Então, resumindo a aula, vimos que a regência refere-se ao modo como os termos regentes, aqueles que precisam ser complementados, e termos regidos, aqueles que complementam, se relacionam. A relação entre verbo e complemento é chamada de regência verbal. A relação entre substantivo, adjetivo ou advérbio e o complemento chama-se regência nominal. Essa relação pode ser feita por meio de preposição. Nesse caso, deve-se usar a preposição adequada ao termo regente. Pode-se, em caso de uma escolha da preposição, cometer um erro gramatical ou ainda gerar um sentido diferente. Existem verbos que podem se relacionar com o complemento de forma direta, ou seja, sem preposição. Sabe quem é muito útil para tirar as dúvidas de regência? Dicionários. Consulte-os sempre que precisar. Obrigado, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!